Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Você vai engordar para esse verão Calma, não tô jogando praga não Vou te explicar melhor, espera aí, espera aí Eu já escutei muitas vezes na minha vida Normalmente, lá em fevereiro Ai professor, eu fui papai, esse ano fiquei com tanta vergonha De colocar o biquíni, sabia? Ai professor, esse verão eu nem tirei a camiseta, fiquei com vergonha dele Mostrar a barriga, sabe? Sim. Meus alunos me relatam muito essa antiga frustração. Do verão, da praia, do corpo, do biquíni, da sunga. Sim, mas vamos lá. Primeiro, você não precisa ter vergonha. Normalmente, quando você está com vergonha, isso está associado com o que você está pensando, do que os outros estão pensando sobre você. Fica pensando no julgamento deles. E com isso, você deixa de se divertir. Você passa a ficar mais estressado. Você não deve se importar com isso. Se você está de férias, está na praia, é o teu momento de relaxar e curtir. Não se preocupe com isso. Você é muito mais do que a forma do seu corpo. Não deixe a mídia, as pessoas, quererem influenciar na forma que você se vê. Se não dá, nós temos que fazer alguma coisa para mudar isso. No caso, começar no um exercício, mudar sua alimentação, tornar sua vida mais saudável e emagrecer por consequência. Ah, professor, então, eu estava pensando nisso mesmo. Vou começar meu projeto no verão, ah, no final do ano começa, dá aquele gás, sabe? Não faça isso. Esse é um dos maiores erros. O que, que acontece? Pode ocorrer duas coisas. Primeiro, você começar tarde demais e não ter os resultados que desejaria até o verão. Dois, você pode nunca começar. E chegar no verão lá com mais gordura acumulada, mais triste, mais insatisfeito. E eu vou te ensinar aqui hoje como mudar isso. Isso ocorre por causa da procrastinação. Todos nós Somos procrastinadores por natureza. Procrastinar significa o ato intencional de adiar o início ou o terno de algo que você ia fazer, mesmo sabendo que essa não é a melhor decisão. E isso ocorre normalmente em tarefas estressantes. E a pior parte, quanto mais você procrastina, mais essa tarefa se torna urgente. E quanto mais ela se torna urgente, mais você fica estressado com ela vira um ciclo vicioso do estresse. E aí professor, então o que, que eu faço para procrastinar menos? Primeiro, e esse é o meu principal motivo aqui, é a conscientização dos seus atos. Você saber o que você está fazendo e o que está te atrapalhando a fazer. Então primeiro, você tem que estar consciente da sua procrastinação. Dois, você precisa tirar a ideia que você precisa estar com vontade de fazer algo para fazer. Você deve começar mesmo sem vontade. 3. Se você tem uma tarefa complicada, divida ela por partes. Um exemplo no emagrecimento. Comece pelo exercício físico, torne ele um hábito angular. Comece pelo exercício, depois melhore seu sono, mude a alimentação e assim vai mudando pouco a pouco. Outra maneira, com alimentação. Não queira mudar a alimentação tudo de uma vez só. Pegue o cardápio lá que você recebeu da nutricionista, comece só pelo café da manhã, depois, café da manhã e almoço, e assim consecutivamente. E um ponto importante, comece sempre pelo mais fácil. Outro exemplo, metas de peso. Não se concentre que você tem que perder 20 quilos, divida isso em partes. Comece com metas, eu tenho que perder 5 quilos em X tempo, depois mais 5 quilos, depois mais 3 quilos, vida. Isso fica mais fácil para sua mente, comemore cada vez que você conseguir alcançar essas metas desejadas. Por último, comece hoje, em plena quinta-feira, em pleno sábado, em pleno domingo, não importa. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aqui, se for agora em julho, comece em julho, se for em agosto, comece em agosto, se for em março, comece em março, haja, comece, essa é a melhor forma de acabar com a procrastinação. Não fique pensando, não fique brigando com a sua mente, desse impulso de agir. Encontre a sua motivação. Lembre-se como você estava no último verão. Imagine como você quer estar no próximo. Haja! É no inverno que se constrói o corpo do verão. Não existe projeto de verão. O que existe é projeto de vida. Esteja bem, saudável, com o peso que você deseja o ano todo. Se você tem algum amigo que fica só no Projeto Verão, que é procrastinador, que fala que vai começar o exercício, a alimentação e não começa, compartilhe esse vídeo aqui com ele. E não esqueça de deixar o meu like, mesmo que ninguém esteja sabendo disso. Um abraço e até a próxima!